Olá, camaradas. A luta deste momento é derrotar a ganância do mercado financeiro e fazer o Banco Central reduzir os juros. A tarefa principal do PCdoB é fazer o governo Lula dar certo. Mas para o governo Lula dar certo, é fundamental retomar o crescimento econômico do país, com o aumento da atividade da indústria, do comércio e dos serviços, e o aumento da renda da classe trabalhadora com mais empregos e mais salários. Para isso, é fundamental derrotar a ganância do mercado financeiro, reduzindo a taxa de juros do Banco Central, que agora, independente, é a serviço dos banqueiros e do mercado financeiro, e não a serviço do Brasil. Por isso, o PCdoB saúda com entusiasmo a coragem do presidente Lula de agora enfrentar o capital financeiro, exigindo que o Banco Central rebaixe os juros para poder a gente fazer o nosso povo começar a ter mais direitos, direitos democráticos de verdade. Nós, do PCdoB, precisamos ajudar o presidente Lula a criar uma maioria política, esclarecendo a classe trabalhadora. Está aqui, basta divulgar o nosso programa. O programa do PCdoB, no seu item 51 e 52, aponta o caminho de como financiar o crescimento econômico a partir de um novo sistema financeiro nacional que não seja a serviço dos banqueiros.